Era quando era do, do, do, do, do, do, do, do intruito para a Páscoa. Ah! ai do, e do, do, da Morte Senhor Sim. Ah. Saía ao portão e tinha ela. Encostava-se uma encostava numa parede, um muro. E gritava. E gritava. E depois vinha Ernesto João e outros e tiravam um no valete. E fugiam com o varrete? Mas era, era a cabeça deles que, que eram um burro, <risos> Não sabia fazer isso. <risos> Não, não tinha de chamar. Não, não, era todos os dias. Todos os dias, fazia isso. Chegava aquela aquela é como o toque da reza. Ao carnaval? Sim. E depois era até... até, até a Páscoa. Eu me armei bem, era o seguinte a isso. A lumiar as almas? Ah, ah, mas, mas, mas dizia alerta, alerta. Okay. Que a morte é certa. Hoje em figura. Amanhã, Amanhã é? na sepultura. Era o que ele... E ela para a parede. Alerta, alerta, é, é. que a morte é certa. É, é, é. Hoje em figura e amanhã a espultura. E, e três ave-marias. Alerta, alerta, que a morte é certa. É. Quem é rico e tem dinheiro, faz no ofício inteiro. Quem é pobre e é velhaco, atiras para o buraco. <risos> Como Dantes também, o toque da reza, que agora falei nele, acabou. Mas ia todos os dias, ao escurecer, um homem tocar o sino. Não de tocar. Para a gente rezar em casa. E ensourado não é toque. Não é toque? toque. Aqui, Estou lá à minha porta, aí eu sou... uhum.